E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui, mais um vídeo da nossa saga de tsunami. Só que dessa vez, galera, é pós-tsunami. Depois que o tsunami aconteceu, estamos aqui, ilhados, uma ilha. Temos que sair de Los Santos porque praticamente a cidade foi alagada, como você pode ver, do Franklin. É, algumas coisas que a água trouxe e pegar e fazer meio que um Lugar aqui pra dormir Mas o alimento A comida Já está acabando Eu preciso encontrar uma maneira Preciso encontrar um lugar na verdade para poder é, Conseguir mantimentos Mano, eu tô aqui, não sei um, Uma ilha, eu cheguei de barco aqui Mas a amarela tava a, um pouco alta e o barco ficou um pouco ficou encalhado aqui em cima, mano. Olha isso. E ela deu uma baixada, a água baixou. Eu não sei se vocês viram o um vídeo tsunami que... que alagou Los Santos inteirinho até o Mount Shillard. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Não viram esse vídeo? Eu vou tentar lembrar de deixar no finalzinho desse daqui pra vocês verem. E. Tsunami praticamente indo, só que a água abaixou Abaixou um pouco, né Já passou um tempo também E olha onde está meu barco ali, ó Agora eu preciso Cara, Essa ilha aqui não tem nada, mano e tinha já Olha o tamanho das ondas aqui E eu já Já acabei, mano Eu preciso Ver se eu encontro é, está no fim do mundo aqui. É. Pra como é que eu vou empurrar esse barco, cara? Como que eu vou empurrar esse barco? Calhou aqui, velho. Não tem como sair. É água. Tem que dar um jeito de esse barco, mano. Se eu não me engano, esse vídeo eu fiz com o oh, Michael. Franklin conseguiu também sobreviver E está aqui Preso com o seu barquinho Piçado aqui Não consegue empurrar, cara Vai, meu querido Empurra Bom, vou tentar empurrar aqui, galera Até a água Ah, louco, que loucura, cara Lugar no nada aqui, ó Tá ficando de noite já Bom, eu vou tentar empurrar isso aqui pra água Bom, ficou mais tarde Consegui empurrar até aqui E agora vai, peraí, peraí, sobe Acho que, acho que vai, mano, porque tem água aqui, cara Não, porque está descendo o cabaço Eu vou ver se tem alguma coisa ali do outro lado, galera Aí, aí Meu Deus Caraca Boa, fica aí, fica aí Ah, meu Deus do céu, não tô acreditando Caraca, depois de muito tempo, cara. Mano, essas ondas estão grandes demais, velho. Não, não, não sobe aí não. Não vai ficar travado. Mas eu preciso ver se tem alguma coisa ali, mano. Da mesma forma que eu. Tem um bagulho fumando ali. aquela oh, Pera aí, água. Calma, calma, água. Pera aí. O que é aquilo ali, mano? Tá vendo porque o meu barco tava lá em cima? Tem um avião aqui, cara. Olha isso. Piloto morto. Será que tem alimento aqui, velho? Tem comida? É um avião aqui, galera Provavelmente é mais alguém tentando fugir do tsunami Tem umas mochilas aqui, cara Tem que ter um lanchinho Vai dar, tá, vai estar tá pod, né? Vai tá pod Que isso, cara? Tem umas malas Meu Deus Olha outro piloto Só tá, o... tá os pilotos Cadê o Meu barco Vou pegar o barco de novo Vou tentar encontrar Não mano, na verdade eu vou passar a noite aqui Ai Caramba, que Ai Não, cabaço Pilota isso aí Bem, muito bem. Caraca, será que o Los Santos baixou a água lá, mano? Não sei, eu tô longe. Tenho muita noção de como tá acontecendo. Opa, foi! Hum. Muito bem, galera. Vou para Los Santos. Caraca, tá uma onda gigante aqui, maluco. Olha isso. O bagulho tá crazy. Não sei se a, as pessoas sobreviveram à queda daquele avião. Para Los Santos. Talvez a água, como aqui abaixou um pouco, pode ser que lá tenha abaixado também. Galera, eu tava sem ideia de quanto eu tava longe, mano. Olha ah lá, olha ah lá. Baixou a água, mano. Baixou um pouquinho. Olha lá Los Santos, cara. e os também dessas ondas também dessas ondas cara que vai acabar a gasolina mano Estamos chegando Meu deus essa ilha que eu tava era longe velho olha lá mano a água baixou. Olha que os prédios estão tudo coisados, cara. Meu amigo é isso. Um estacionamento aqui há tá tem pessoas dá para subir aqui será acho que se água hum, mas o meu barco vai ficar encalhado véio. vai Ah! buguei <risos> Caraca, buguei é lindo ali, velho. Fiz um glitch. Caraca. É até dois meses. Que tem que agora. Bom, pelo jeito a água tá baixando, velho. Tava totalmente alagado. Mas a água já se passou o tempo. A água tá baixando. Cadê meu barco? E pra sair daqui agora, velho. Sair daqui agora, mano. Eu acho que dá, hein. Será que eu consigo? É isso. Ó, pega na água ali e o bagulho anda. Vai. Meu Deus do céu. Aí complicou, hein. Outros prédios ali atrás, ó. Meu Deus, agora eu tô, agora eu tô lascado. Vou ter que empurrar o barco de novo. Galera, essa, esse é o resultado de Los Santos... Pós-tsunami, prédios caídos. Porque a onda derruba. E é isso aí, mano. Bom, não encontrei sobreviventes. Tô lascado nesse lugar, velho. Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de ver aí Los Santos de uma maneira diferente. Completamente submersa. Na verdade, a água baixou, mas tem muita água. E abandonada, destruída. Praticamente ao fim do... Ó, oh, viu lá! Ei, hey, me ajude! Me ajude! Se quiser mais vídeos assim de fundo, escreve aqui. Me segue nas redes sociais. Obrigado pela moral pra assistir. Até uma próxima. Caramba, água aqui. Olha, dava pra me sair, velho. Essa onda dava, dava pra me sair, cara. Calhado de novo, mano. Agora, pra vir uma mandar aquela. É complicar. Bom, até uma próxima. Fui!